Hey, Bem-vindo, bem-vinda a uma nova aula de italiano. Eu sou Ana Paula, professora e especialista no ensino de italiano para falantes de língua portuguesa e a aula de hoje será analisando uma música italiana. E quem manda aqui são vocês. Vocês votaram a música que nós iremos analisar hoje. Tinham duas músicas lá nos stories do Instagram concorrendo à análise de hoje. Uma era La Minha História Traledita, de Gianluca Grignani, e a outra era embranato de Tiziano Ferro. E a vencedora foi... embranato Tiziano Ferro! <música> Ambas fizeram sucesso né alguns anos, acho que lá para os anos 2000, ou um pouquinho depois, e... Nessa época, eu ainda morava no Brasil e foi ali que eu aprendi o que significa a palavra embranato. Toda vez que eu ouço essa palavra, eu me lembro dessa música, porque foi com essa música que eu aprendi. É por isso que é muito bom a gente se expor a situações, se expor ao conhecimento, estar abertos ao conhecimento e cada, cada particular, cada... Informação nova a gente pode recorrer, né? E deixar lá na memória uh, aquela informação e recorrer quando a gente precisa. Então, essa palavra embranato significa atrapalhado. Então, Lui é embranato porque é Tiziano Ferro. No Rio, Ana Paula, sono embranata, embranata. Então, embranato masculino, embranata feminino que é atrapalhada, atrapalhada, tá? E Tiziano Ferro, já vamos começar agora com pronúncia, o Z tem som explosivo, então o nome dele, veja só como se escreve aqui, o nome dele se escreve assim, com Z, Tiziano, Tiziano, então tem esse som, né? Tiziano, repete aí, Tiziano. Tá? Não é Tiziano, Tiziano, não, é Tiziano, Tiziano, essa é a pronúncia E ferro é aqueles dois R's que às vezes dá uma confusão na nossa mente Porque nós não temos esse fonema aí na língua portuguesa, mas é questão de prática e de tempo esse rrr. Só o Faustão né? consegue dizer ferro, Tiziano, ferro, o Tiziano, ele já foi, será que ele já foi lá no Faustão? fazer alguma apresentação, com certeza o Faustão falou bem, né? Então, vamos lá. Acompanhe aí a leitura da primeira estrofe comigo e aí a gente vai ver frase por frase, lembrando somente que quem desejar obter o PDF com letra e tradução dessa música, encontra lá no Clube Itália com Ana Paula. Link ou na descrição aqui do vídeo ou se você estiver no Instagram, lá na minha bio. Então, olha só, acompanha aí a leitura. Iniziato tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere e forse l'ho capito. Sono qui. Olha, è iniziato tutto per un tuo capriccio. È iniziato tutto. Olha, só, so, lembra do, do z, se sono z esplosivo, non è Tiziano? È iniziato. E si è iniziato tutto significa che. Tudo começou. É iniciado, se refere ao passado. Hum? Então, tudo começou. Ou começou tudo, né? Ao pé da letra aqui. Tudo começou. Perun tuo capricho. Aqui nós temos esses dois C's seguidos e logo depois do C, nós temos o I. Então, esse, o C normal, com um C só, tem esse som, né? Depois do EI. T e ti. Neste caso, é mais forte. Então, é capricho, capricho. Repete aí, capricho. Isso, capricho. Então, tudo começou por causa de um, um seu capricho, no sentido de uma sua teimosia, Sabe? Então, começou tudo por causa dela, né? Aqui nós temos um tuô. Tuô significa que ele está falando diretamente com a pessoa a qual dedica essa música. Não está falando sobre, o interloc... sobre essa pessoa, sobre o amor dele. Ele está falando diretamente, por isso ele usa o tuô. Tudo começou por causa de um capricho seu, diretamente. Eu não me fidavo, era solocesso, eu não me fidavo, eu não confiava, eu não confiava. Aqui nós temos o verbo fidar-se também no tempo passado, mas é um tempo passado diferente, não é que nem esse daqui, é iniciado, começou, iniciou. Me fidavo, ou não me fidavo, é eu não confiava. Então, toda vez que você estiver falando sobre você, algo no passado, rotineiro que você fazia e que talvez não tenha tido uma, uma conclusão, né? Tipo, eu não confiava, não tem uma data específica de conclusão. Quando a gente usa esse tempo que no italiano se chama imperfeto, quando você está falando de você, termina com o. A gente não fala eu não confiava, no italiano, eu não me fidavo, não me fidavo, é, sei lá, iniciava, vamos pegar ali um verbo que a gente já viu, né? É iniciado, o verbo iniciare, então, eu iniciava e eu iniciavo, tá bom? Era solo sesso, era somente sexo, olha que engraçado, muitas palavras no italiano, que no português, desculpe, é... Que tem o X com esse som XO, XA, XE. No italiano, você vai transformar. Tem de origem latina, é claro que isso não é uma regra, não são todas as palavras. Você só vai transformar, em vez daquele X, você vai colocar os dois S, né? Sexo, SESSO. Vamos ver aqui. Hum, saxofone, ó. Sassófono, sassófono. Você lembra de mais alguma palavra que no português é saxo? Escreva aí nos comentários, a gente vê se para o italiano houve essa transformação também, né? Do, do X para os dois S, tá bom? Curiosa agora. Aí aqui. Mas o sexo é uma atitude, né? Como é gênero. Mas o sexo é uma atitude. Olha só, atitude, né? atitude, né? atitude, né? Por que, que este um tenho o um, um e um apóstrofo aqui. Porque a palavra atitude, né? Começa por uma vogal. E o que, que é? É uma, é uma palavra feminina ou masculina? Uma palavra feminina. Então, seria assim, né? Una, atitude, né? Só que ela, ela, esse a, ele vai embora desse una aqui, por quê? Ele vai embora porque a outra palavra começa por vogal, e aí, para ficar um som todo uníssono, aí aquele A vai embora e ele é substituído com um apóstrofo. Isso acontece com palavras que começam por vogal. tá Pode acontecer com palavras que começam por vogal. Então, mas o sexo é uma atitude como a é arte tem gênero, como a arte. Em geral. E forse lo capito e sono qui. E forse lo capito. Forse significa talvez. E talvez eu entendi. Essa daqui é uma outra, um, um outro verbo no passado. E forse o capito che cosa? Este L se refere a tudo que veio antes, o que foi que ele entendeu, tá? Lo capito, o que? Que isso é uma come l'arte em genere. L'ho capito, então eu entendi, verbo capire no passado, passado, próximo, ho capito, entendi, simples assim, e sono qui, e estou aqui, sono qui, aí continua, scusa, sai, se prova insistere, divento insopportabile, Mas ti amo, ti amo, ti amo, ci risiamo, vabbè, é antigo, mas te amo escusa, desculpa, sai, sai, sai é, é, é do verbo sapere. Sapere na segunda pessoa do presente, então, e eu sou, eu sei, verbo saber é o verbo saber, né, eu sou, eu sei, tu sai, você sabe, é como nós usamos, ai, sabe, sabe, sabe quem veio aqui ontem, sabe, é, é aquele sabe, se usa igualzinho no italiano, não só no sentido de conhecimento, de saber de conhecimento, mas também é um modo de falar, né? Ah, sai! Então, como ele tá falando com a pessoa ali, para quem ele dedica essas palavras, então ele disse, ele diz, desculpa, sabe? Se provo a insistere, se provo, se tento, verbo provare, pode ser experimentar, provar ou tentar, então, se tento, insistir, se provo a insistere, quando você tem o provo, você tem sempre um A depois, e eu provo a notare, né? eu, eu, eu tento nadar, provare a, fare qualcosa, vai ter sempre o um A nesse sentido, depois do, do provare, tá? Então, desculpa, sabe? Se eu tento insistir, insistere, insistere, a sílaba tônica no sis, È insistere, non è insistere è insistere divento insopportabile divento, io divento io né? mi torno io mi torno insuportável, insopportabile ma ti amo, ti amo mas ci amo, ci amo, ci amo ci rissiamo, ai o che significa isso? ci rissiamo, ci rissiamo olha só das muitas funções que tem essa particella, ti, uma muito comum é se referir a nós. Só que, só que não, não se refere a nós, se refere a nós Seria o pronome oblíquo, né? Nós, no italiano é noi, noi. nós é ti. Olha só. Então, por exemplo... Aqui poderia ser, só para só entender, aqui poderia ser assim. Não precisa especificar, como em outros casos que nós vimos ali, né? De vento, não precisa dizer, e eu de vento, porque pela conjugação você já sabe. Provo, e eu provo, você já sabe que está falando de você, e eu provo, e eu divento, tá? Porque a conjugação ali é muito clara, não tem para outra pessoa essa terminação e essa conjugação. Então não precisa o, o, o pronome ele é ocultado mas só para vocês entenderem aqui tiriciamo poderia ter este noi o pronome o pronome aqui pessoal nós nós nos tiriciamo e eis-nos aqui outra vez no italiano é muito comum inserir este ri antes dos verbos para indicar algo que é feito uma segunda vez é como no português nós usamos o re, né? Rever, é ver de novo, certo? Repensar, pensar de novo. No italiano é ri, tá bom? Então, tiriciamo é até uma, uma, uma expressão comum para dizer. E cá estamos nós outra vez. Ou seja, revivendo, neste caso, revivendo algo que já vivemos. Porque você não vai adaptar a pessoa, Sabe? iricei, é, sono não. Vai estar sempre no nós, né? Noi, ti Normalmente é quase uma expressão fixa para dizer assim Eis-me aqui outra vez, eis-nos aqui outra vez. Vabé anti como te amo. Esse vabé é um modo que se usa aqui coloquialmente para se dizer vabé, né? Vabé. Vabé. Tem quem fala vabé, tem quem fala vabó, tá bom? Então, é, uma, é um modo de, de se usar oralmente e coloquialmente. Então, va bene, tá bom. É antigo, mas te amo. É antigo, mas te amo. Escusa se te amo. E se te conosciamo da mesi o um pouco più? E desculpe se te amo. Escusa se te amo. Você já pediu desculpa para alguém por dizer, desculpe se te amo? Eita, gente! <risos> Ei, lasqueira! Desculpa se te amo e se te conosciamo. Olha aqui, de novo, aquele te com o verbo na terceira pessoa do plural, se tratando de nós, né? E se nós te conosciamo. Desculpe se te amo e se nós nos conhecemos. Nos, te, nos conhecemos da dois meses o pouco più. da dois meses a dois meses ou pouco mais. Usa-se a preposição da quando você quer usar o que em português é o verbo haver. Então há dois meses, em se tratando de tempo decorrido, você vai usar a preposição da. Então, te chamo, da due mesi, nos conhecemos há dois meses, tá? Então, vai ser sempre o da. Por exemplo, vivo em Itália da 13 anni há 13 anos. Faz um exemplo desse dá e coloca aqui nos comentários. Vamos ver se pegou a sacada aí do tempo decorrido que se usa o da. E se nos conhecemos há dois meses ou pouco pior um pouco mais, tá bom? Mais é più, mas é ma ou però, viu que aqui nós vimos um ma, ma te amo, mas te amo, più é mais, tá? Vamos confundir isso, Piu é mais e mas é ma ou però. Aqui, okay. scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusa se non parlo piano e disculpi se non falo. Io non parlo se io non falo baixinho, baixinho, piano. Parlare piano è parlare a bassa voce. Bassa voce, parlare piano. Tu parli piano o parli forte? Il tuo timbro di voce è alto o è basso? Se è basso, vuol dire che tu parli piano, ok? Então você já deve ter visto piano con significato di divagar. Mas aqui, ele não está falando que ele fala devagar, aqui ele está falando que ele fala baixo. Ai, como que eu vou saber se é se piano, piano se refere a baixo ou devagar ou ao instrumento, ao piano, tocar piano? Depende, depende do contexto, aí você vai, vai identificar ali no, no, no contexto. Vocês vão ver que nessa mesma música tem de novo essa palavra piano, mas com outro significado, não baixo, tá bom? Então, piano pode ser pianoforte, que é o, o, o instrumento musical, o piano, né? Pianoforte, que pode ser para os íntimos, somente piano. É, piano também pode ser devagar. Aqui poderia ser, se se não parlo piano... Desculpe se eu não falo devagar, ou seja, ele fala rápido. Mas como que eu sei que, é, que ele está se referindo abaixo e não devagar? Porque aqui ele diz assim, ó. Mas se eu não urlo, moio. Mas se eu não grito, urlar é gritar. Mas se eu não urlo, se eu não grito, moio. E eu moio, eu morro. Tudo presente aí, tá? E eu urlo, e eu moio, e eu parlo. Tá? Ah, tá falando sempre dele. É, então, por isso que eu sei que é devagar. É, desculpe. <risos> por isso que eu sei que é baixo e não é devagar. Poderia muito bem ser devagar. Nossa, se fala muito rápido. Desculpa, você não parlo piano. Devagar. Mas aqui a gente vê que é baixo. Sabe que eu tenho é, uma conhecida aqui <risos> que o sobrenome dela é Parla Piano. Engraçado, né? Você conhece algum sobrenome assim, engraçado? Um sobrenome com um significado? Tem, tem vários sobrenomes compostos aqui. Tem um que é... Mudando aqui. Petsopane. Petsopane. pedaço de pão. Aqui se usa dizer também quando uma pessoa é muito boazinha. É um pet né? Essa né? é pet pane. Tem manji festa. Manji festa. Come festa. Alguma coisa assim. <risos> então, tem parla piano. Então, ela lá na casa dela, ninguém grita. <risos> não sou se sai que te amo. Eu não sou se tu sai que te amo. Aqui faltam os pronomes, porque não é necessário colocá-los, né? Evidenciá-los, mas ó. Eu não sou. Eu não sei. Verbo saber. Se tu sai, se você sabe. Verbo saber, no presente do indicativo. Eu sou tu sai, lui ou lei, lui ou lei, sa. isso, lui ou lei, sa, ok, lui ou lei sa, noi, noi sappiamo, voi, eh, vabbè, vai, facciamo, vabbè, viu, vabbè, eh, noi sappiamo, voi sapete, elouro loro, sano, sano, sano, dois Ns ali, então olha aqui, não sou, eu não sou, eu não sei, se tu sai, se você sabe, quem eu sou, que tu sai, não sou se tu sai, que eu te amo, eu não sei se você sabe que eu te amo. E depois ele continua, escusa-me, serido, da limbarazzo cedo, que guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto e sono qui che parlo emozionato e sono imbrianato Então aqui, e disculpimi antes ele ele ele disse só scusa aqui ele ele usou aqui o pronome oblíquo né e disculpimi No italiano si scrive tutto junto e no caso do mi né? que no português seria me, me, desculpe, desculpe, me, no italiano é mi tá? Quando você quiser usar algum verbo que precisa ir do pronome, você precisa especificar, desculpe-me, no italiano, tudo junto, mi me". desculpe-me, se, rido, se eu rio, verbo ridere, rio rido, <risos> desculpe-me, se rio, da cedo, cedo Olha aqui de novo a preposição da Aqui ela essa preposição é articulada, ou seja, ele ela tem o da mais o artigo. Então aqui da imbarazzo Por que que ele está assim? Dal, dois Ls, apóstrofo imbarazzo qual que é a coincidência dessa palavra aqui com aquela palavra atitude, né? Que nós vimos antes. O que elas têm em comum? Isso, ambas iniciam por vogal. Então, uma é atitude, né, Começa com A e é embarazo, começa por I. São ambas vogais. Só que tem uma diferença, qual que é a diferença entre essas duas palavras? Atitudine e embarazzo. Então, o que elas têm em comum e o que elas não têm em comum? Atitudine é feminina, né? Feminina, é feminilha, uma parola feminilha. é uma parola e Embarazzo é uma parola maschile. Uma parola maschile. Aspeta, vamos... Ok. Então... Feminile e masquile. Olha só, masquile. Uh, aqui é dali embarazo, ou seja, por causa do, esse da indica origem também, tá? Então, por causa do embaraço, do embaraço no sentido da timidez, do acanhamento, tá? Então, é masculina, seria dalo Embarazzo. Só que para ter aquela fluidez, isso daqui é errado, tá? É errado, Dalo Embarazzo. É errado. A regra é, se a palavra começa por vogal, aquela vogal anterior do artigo, determina aqui, aquela última vogal vai ser cancelada, Que seria, seria Dalo imbarazzo. então aquele O ali vai embora. E vai ser substituído com um apóstrofo. Então fica da Ok? Então, olha esse cedo qual que, que é cedo, cedo, cedo. Leia em português. Cedo é a mesma coisa, mas não do cedo de ser presto, né? Tipo manhã cedo, né? La matina presto. Não do verbo ceder. Então, por causa da timidez, do acanhamento, eu cedo, eu cedo, do verbo ceder. No italiano, é verbo cedere, io cedo, tu cedi, e lui, eu leio cede, final e, tu, final i. leio o lui, final e, tá? Então, io cedo, olha só que engraçado, muitas vezes basta adaptar como... Antes nós vimos, tendo a mesma origem latina, muitas palavras mudam somente a, a pronúncia de algumas sílabas. Então, io cedo é o cedo do verbo ceder, né? Então, por causa da timidez, do embaraço, do acanhamento, eu cedo. Te guardo, ti guardo, lembra que é o verbo guardar? É. O verbo guardar não é guardar no português, é né? pegadinha do malandro. Guardar é olhar. Olhar, no italiano significa olhar, guardar, então Ti guardo fisso, olha ali, fisso, fisso, o que, que é fisso? Fisso É o nosso fixo, lembra? Sassófono, sesso e fisso Palavras que no português tem o que xa, xe. no italiano serão so, xa, xe. Né? Si, su, tá bom? Então, olha aí uma outra palavra. Continue aí escrevendo nos comentários palavras que no português tem o som xax, sex, xoxu. E aí a gente vê se assim, no italiano funciona essa, essa transição, aí, essa adaptação. Então, vixu e tremo. E tremo, eu tremo. Tremo por quê? A ideia de haver accanto. canto. Com a ideia, olha só aqui a mesma coisa, palavra que começa por vogal, está aqui, é feminina, está no singular, então aqui, em vez de ser ala, ideia, porque ideia é feminino, aquele a vai cair e vai ser substituído com um apóstrofo. Por quê? Porque esse daqui, a bonitinha aqui, começa por vogal. Então, eu tremo com a ideia de haver que a, a canto, de ter você, verbo aqui, havere, ou seja, ter, ter quem? Você, ti, haver, ti, haver, ti, então esse ti aqui indica o tu, ou seja, com quem ele está falando, para quem ele está dedicando aquelas palavras, né? Ter você, acanto, acanto significa ao lado, acanto, então é, eu tremo com a ideia de ter você ao meu lado, e sentir me tuo soltanto. E sentir me. Aqui a mesma coisa. Verbo sentir, mas quem é que sente? Quem está falando? Sentir me. Eu me sento tua. Eu me sento tua. E sentir me tuo soltanto. E sentir me seu somente. Por que, que é tua e não é tua? E sentir-me tua. Porque ele está falando dele. Quem está cantando aqui é uma figura do sexo masculino. Se fosse eu falando, seria, né? E sentir-me tua soltanto. E sono qui que parlo emocionado. E estou aqui. Eu sono qui. Io, eu. eu sono. Eu estou aqui. Que falo. Eu parlo. Eu falo. Que falo emocionado. Eu sou no Embranato, é, os times dos atrapalhados, eu sou no Embranato, hashtag, eu sou no Embranato, ou eu sou no Embranato, estou e sou atrapalhado, aí depois ele diz, tchau, como está aí? Oi, este tchau, como está aí? se percebe pelo como está aí, que ele está chegando, que ele está... É, é cumprimentando no início de uma conversa, né? Tchau, como está? E no italiano se usa tchau para chegar e para ir embora. Esse tchau é muito uh, informal. Então é o nosso oi. Tchau, como está? Oi, como você está? Tu stai, tá bom? Tá bom? Então stai se refere a você. Está falando diretamente com a pessoa. Oi, como você está? domanda inútil, pergunta, domanda, pergunta inútil, alguém me perguntou esses dias qual que é a diferença entre chiedere uh, e domandare, aqui no caso domanda é pergunta, o verbo é domandare, perguntar, qual que é a diferença entre chiedere e domandare, domandare muitas vezes significa perguntar e chiedere muitas vezes significa pedir. Para não ter dúvidas, fixe isso aí, ó. Domandare é perguntare, chiedere é pedir. Com o passar do tempo que forem ouvindo italiano, vocês vão ver que em algumas situações, você pode usar ou um ou outro, vai ser facultativo. Só que isso vai com a prática, com o tempo. É inútil ficar aqui dando exemplos. Isso aqui é com a convivência, né? Com o italiano. Então, pergunta inútil. Ma me l'amore mi rende prevedibile, Mas, a mim, o amor me torna preve, é, previsível, previsível, prevedibile. Hum? Aqui este ame é só um reforçativo, não, não seria necessário, né? Mal amore mi rende prevedibile, mas o amor me torna, mi rende, me torna previsível. Só que aqui ele reforça dizendo, mas a mim o amor me torna previsível parlo poco lo so è strano guido piano sarà il vento sarà il tempo sarà il fuoco parlo poco falo poco lo so è strano lo so che che lo so qui oh qui oh oh oh che che lo so lembra questo qui lo so io sei lo so verbo sapere parlo poco Eu sei è strano que é o italiano falando, né? Eu falo pouco, eu sei, é estranho, é estranho mesmo, né? italiano fala tanto. Guido piano, guido piano. Olha de novo aqui a palavra piano. Guido é eu dirijo, verbo guidare, eu guido. Tu guidi, com i no final, e lui, eu lei guida, guida. Então, eu guido, tu guidi, e lui, eu lei guida. Verbo guidare, dirigir. Então, ele diz aqui que eu dirijo piano. Significa que ele dirige baixinho, baixinho? Não, aqui é o outro significado da palavra piano. Piano, antes nós vimos que era baixinho. Scusa se não parlo, piano. Desculpa se eu não falo baixinho. E aquilo Luiz, é guido piano, lembra qual que pode ser o outro significado? Nesse caso é devagar. Parlo poco lo so estrano. guido piano. Fala um pouco, eu sei, estranho, dirijo devagar. Sará o vento, sará o tempo, sará o fogo. Será o vento, será o tempo, será o fogo. Este sarà, sarà, verbo essere, no futuro, sarà. Só que neste sentido, exatamente como no português, ele não dá uma ideia de futuro. Ele dá uma ideia de dúvida, será isso ou será aquilo, é um outro uso que no italiano se faz idêntico ao português, sabe? Então, por exemplo, aqui não está dizendo que será o vento no sentido de vai ser o vento, ou vai ser o tempo, ou vai ser o fogo, é no sentido de será, dúvida, tá bom? Suposição, será o vento, será o tempo, será o fogo, será il vento, será o tempo, será fogo. E aí de novo vem para o refrão: escusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o um pouco più. Scusa se non parlo piano, mas se non urlo muoio, Não so se sai che ti amo. Scusa mi serido, dall'imbarazzo cedo, cedo, ti guardo fisso e tremo à ideia de haver a canto e sentir-me tu soltanto. E sono qui que parlo emocionado. E sono E aí, qual foi a sacada dessa aula? O que você aprendeu? Que vai ficar aí gravado na sua memória, que você gostou, que você não sabia e que você vai se lembrar? Escreva aqui nos comentários. Pode ser que outra pessoa não tenha anotado o que você notou. E é isso, nos vemos na próxima aula, se você também quiser participar da votação das músicas que estudaremos aqui no canal, é só ir lá no Instagram e ficar ligado nos stories, que eu posto sempre lá, dou as opções lá, aceito sugestões também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!